galerinha, não é cachorro? Quanto tempo, quanto tempo não gravamos, um mês, três semanas, três semanas e alguns dias na real, tirei umas umas férias, não férias de sair descansando, só assim, vou ficar um mês sem gravar para ver o que é que dá, bom, deu nada. <risos> Não, mas nesse mês aí aconteceram algumas coisas, coisas boas. E a gente vai contar o que a gente lembrar. Ou eu vou passar por aqui fazendo um, um zigue-zague nesse trecho aqui. Ó, aqui tem esse primeiro pino: 1, 2, 3 e 4 e 5, 6. Mas eu passo aqui correndo de casa não tem graça não então, primeira notícia estourada bom, lembra que eu tava naquela ideia vou trocar de moto, vou trocar de moto bom, não troquei de moto quando podem ver ainda tô na minha x mas, comprei outra moto isso não significa que eu troquei de moto com duas agora de novo duas comprei uma lander 2008 as aí, aí, aí você se pergunta porra por que você não está andando com a lander Bom, já falei que eu sou baixinho né e ela tá com aro 21 na dianteira e 18 na traseira dá para eu andar Dá. Mas eu fico muito na pontinha do pé E eu acho perigoso Como eu não gosto de correr risco <risos> ah, é, tá, Vamos explicar essa frase Eita, você viu? Bateu? É, é que entra o protetor de... De mão as porradas são bem levinhas tá voltando a landa a 21 na dianteira 18 na traseira a xtz ela tem 17 nas duas a minha ideia é transformar essa landa que ela é treio em uma motard ou seja jogar 17 também na landa aproveitar aqueles aros que eu tirei da XTZ colocar nela e aí deixar a moto mais compatível para para meu biotipo, então, primeiro passo: comprar os pneus. Vamos, vamos também ter que comprar jogo de raio. Precisa de raio, né? Eu vou ver se nesse primeiro momento eu já coloco o inox <risos> ou não. Mas se der eu coloco. Bom, colocando o pneu enraiano, já dá pra gente começar a andar com ela. Mas aí parece que eu vou ter que fazer um serviço tambémzinho nela, que ela tá, tá fumando um pouco. Então. a mecânica tem que estar tá... tá ajustada antes a gente começar a andar nela. Pneu ok, motor ok, a gente começa a na estética. Eu fiz um orçamento básico aí vou ficar investindo nela logo em torno de dois mil reais. Claro que não é 2 mil reais, na noite podia, né? Isso é um projeto para um ano. Então você dilui aí esses.. Esses dois contos por 12. E você vai ter suaves prestações. Claro que eu não vou parcelar. Vai ser uma compra única. Eu tô querendo comprar SCAP, quero comprar.. É, protetor de mão, adesivo, vou ter que trazer da Argentina que eu, eu vi uns modelos lá que gostei muito Tem também para lama traseiro corte de placa, menor, que eu vejo isso na, na, na Yamaha que mais? discão de freio aeroquipe, e booster, vela de iridium A minha ideia é fazer um projeto único, com a moto assim Única em Salvador. Quem sabe, um projeto único no Brasil. Eu não digo assim, ah, eu sou o primeiro a fazer aquelas coisas. Não, mas assim, uma moto que não tem igual Sabe as modas do tiozão? Bom, a moto do tiozão, só ele que tem. E a bicha tá dando 120 aqui, viu? Quem começando, ela é correndo. Então, no estilo da moto do tiozão. Não com tanto investimento. <risos> meu orçamento é mais limitado Caralho, tá feio o tempo, a cara, que vai chover Ah, isso é por causa do calor Deixa eu ver se pra onde eu vou tá chovendo pá, pá. Não, tá não Segue o inteiro Então, vai ser um projeto único Vou valorizar a moto quem precisar de consultoria para deixar o igual é só comentar e é só nos comentários que a gente conversa disso aí tranquilamente. Tem também o fórum da o Fórum Highlander. Os caras lá manja muito. Tem tudo lá. Lá vai ser uma base meio de né? fazer um coletado do, do que eu achar lá e o que eu achar interessante, vou, vou implementar. as as né, que você vai querer fazer, só para diferenciar um pouquinho, quer dizer mais né, por exemplo, trocar a, a luz do painel, que é laranja, eu deixar a minha azul ou branca, se for possível, bom, você pode deixar... Azul, acho que vou dá pra deixar branco também, né? O roxo é uma porra dessa aí, deixa é diferente. O importante é mudar. O que mais? É bem sem nem crer gente customizar. Vamos pensar aqui, vamos pensar aqui. Pô, eu vou tivesse a né, passando aqui do meu lado, não importa esse meio que é 30, faz uma landa. Ah, sim, é o paralama paralama colocar o paralama da X também, nesse aqui. Eu pensei também naquele paralama que a Circuit tem. Ele é curto, só que ele é arredondado, não é de, de linhas retas como esse de carro. Mas ele não vem com produto de bengala. Então eu teria de achar o produto de bengala e depois colocar aquele. Eu achei que seria mais fácil colocar o da Lander, né? Hum, um, sinalera fechada... Tá, vamos. E aí, bem legal, a gente vai mexendo na motoca, vai andando, vai aprendendo a andar de Lander. Vai acostumar com o peso dela, né? Mas acredito que é, esse mês ainda a gente faça vídeo com ela. Se tudo der certo. Vai ser legal, vai ser legal, vocês vão gostar. Moto tá bonita, a tá azul, é um azul um pouco mais escuro que o original, mas tá beleza. Eu tava pensando em pintar ela de branco, não sei, eu nunca vi uma é branca, Bom, se vi não lembro. de moto branca, acho que é... Fica legal meu deus é meu... rapaz, passei aqui com o cu na mão se se a senha me aperta ali rapaz use nela, nem, nem, nem para balançar a cabeça, pra dizer que eu vi inspeção pessoa reação É isso aí, queridinhos. Uh. É o projeto Highlander. Aí depois que ela tiver toda arrumadinha, bonitinha, vai ser chegado o momento da gente se despedir da XTZ. Oh. Chega a ter uma tristeza aqui no coração, mas não tem que vender. Não fica muito pesado pra mim, porra, duas motos e um carro. Pera aí, né? Ostentação de PVA. Ah, eu sei que o Detran vai amar, mas. E a, e a reciprocidade? Detran não dá desconto pra ninguém não, mano. E aí eu vou vender a XZ. E então tem pega essa desgraçada. Boa, que motinha boa, velho. Muito boa, muito boa. Forte, valente. Que eu não preciso falar nada. Né? Vocês que acompanham o canal, sabem das proezas dessa menina. Porra, essa moto só me deu orgulho. Nunca me deixou na mão. Essa moto é para buscar tanta gente. Não levou desaforo pra casa. Abriu a passagem. Cara, se vocês é foda, se é foda, eu acho que eu vou segurar ela o máximo que eu puder. É uma moto que eu sei que não me deixa na mão. A Landa eu não conheço ainda. da XTZ? Conheço de cabo a rabo Então é isso aí galerinha, nesse tom de melancolia de possíveis saudades <risos> e a gente vai encerrar esse vídeo Meu Deus, velho, que que é isso a Gente, ela fazer sozinha, não é tu pilotando não, véio. Isso aqui é plano automático. E aí, Falco? Porra! Ah, vai! Porra, vai! A nuvem! eu da frente do céu! chuva não né? Quer dizer, pode chover, mas não pode chover se mim. Então é isso aí, galerinha. Bom dia pra vocês. Agora que já voltamos das nossas férias vamos voltar a filmar com mais regularidade um abraço a vocês um beijo quem gostou do vídeo do, do vídeo do vídeo, vídeo não quem gostou aí compartilha se no canal o que quiser, vocês são livros. Ok? Então até mais, até a próxima. Tchau, tchau.